Vamos fazer, então, a nossa capinha chique. Essa peça, essa modelagem, foi pedida pela nossa querida Tânia, que faz parte dos nossos grupos online, né? Os grupos de WhatsApp pagos, tá? Mensal. Então, ela pediu pra gente desenvolver essa peça. Ela pediu, mandou essa foto e com base nessa foto pra gente desenvolver, né? A gente não sabe como que é a parte da, da frente, né? E ela disse que a parte das costas ela queria que ficasse igual. Então, eu desenvolvi pra ela essa peça. Espero que ela goste. Tá bom, gente? Então, o que que a gente vai precisar? Dos moldes, tá? Pomponzinho assim, pra gente colocar na sainha. Caso você não tenha, você pode colocar a cianinha, pode colocar outros barradinhos ou pode deixar sem. E a gente vai precisar de botõezinhos, tá? Esse tipo de botãozinho aqui. Vocês podem estar pegando outros mais bonitinhos e pode até usar o botãozinho Rita, tá? Eu vou usar quatro botõezinhos desse aqui, tá? Pra colocar na nossa peça. Ok? E também vamos precisar, e vamos precisar também de fita de cetim, tá? Essa é o número dois, tá? Então, um pedaço, só um pedacinho aqui, marca no molde até onde quer pra pôr, a fita de cetim, tá? O tecido que eu tô usando é jaguar, tá? O tecido principal é jaguar, é malha jaguar, tá? É então, tecido bem bonito. E aqui, o tricoline, Tá? São esses dois tecidos que eu tô usando, mas você pode usar outro tipo de tecido, pode fazer inteiramente tricoline, pode fazer ele forrado com carneirinho, né, tricoline por cima, carneirinho por baixo, ficar quentinho, pode usar qualquer tipo de tecido, né, ele vai, cai bem, tá bom? Então, vamos aos moldes, tá? Essa modelagem aqui, esse molde aqui, você vai cortar duas vezes dobrado, tá? Um no tecido principal, outro no forro, tá? Esse aqui também, duas vezes dobrado, um tecido principal, outro forro. A sainha, você vai cortar uma vez, tá? A sainha, ela vai aqui, você vai cortar uma vez, sempre fazendo uma combinação de cores, né? Golinha, quatro vezes, tá? Duas vezes tecido principal, duas vezes no tecido de forro. Mas, caso você queira fazer só no tecido de forro, você pode fazer, ou só no principal, tá? É a jogada de cores. Então, bora começar a nossa peça. Vamos pegar as nossas golinhas, tá? vocês precisam de tecido, vocês chamem a Jô da Felipe Margas aí, tá, gente? Eles têm uma variedade de tecido lá, tecidos maravilhosos, tá? Chamem a Jô, que eu tenho certeza que ela vai ter prazer em estar tá ajudando vocês, tá? Tirando as dúvidas de vocês e envio pra todo o Brasil. Então, aqui a gente vai passar uma costura por tudo, deixando aqui em cima pra gente virar a nossa peça, tá? Bora lá. Mesma coisa com a outra. E vamos para espontar a nossa peça. A gente aproveita e faça uma costura de segurança Mesma coisa com a outra pegar essa parte aqui mais grande aqui da gola, essa parte mais grande aqui da gola. Encostar um pouquinho aqui um no outro e dar um, um arremate aqui, tá? Só pra prender a golinha, ok? Reserva. Vamos pegar a nossa sainha. Nosso pompom. E vamos pregar aqui o nosso pompom, tá? Ligado pompom, a gente vai franzir a nossa sainha, tá aqui. Você não. pode franzir na overlock, tem vídeo que eu ensino a franzir na overlock, né? É mais fácil, eu gosto mais de franzir na overlock. Mas, quem não tem overlock, pode franzir aqui na reta também, tá? Aí, é só ir puxando. Agora, vamos pegar a parte das costas, aqui, do tecido principal. Vamos pegar as nossas bolinhas, vamos achar o meio aqui certinho, né? Fiz um pique aqui pra saber que ali é o meio. E aqui, vamos colocar as nossas bolinhas, tá? Um alfinete aqui. E aqui vamos pegar as nossas golinhas. linhas pregadas, vamos colocar a nossa sainha. Vamos ver aqui o nosso molde, aonde que a gente vai colocar a nossa saia. Aqui, tá? Aqui, vamos colocar a nossa sainha. Sempre abaixo aqui da nossa... Sempre aqui, ó. Vamos colocar a nossa da nossa fita, tá? Então, é aqui que a gente vai pôr a sainha, tá? O mesmo tanto de distância de um lado para o outro. Agora, vamos pegar a nossa fita, tá? Nossa fita, a gente vai pôr aqui. Se quiser pôr uma fita maior... Depois, a gente vai colocar um botãozinho aqui, outro aqui, pra ficar bonitinho. E esses aqui, pra a gente usar pra botuar, tá? Então, agora, vamos pegar a nossa parte, nosso tecido forro. E vamos pregar um outro aqui, tá? Eu gosto sempre, né, quem me acompanha já sabe, de... Colocar alfinete, né? Não me sinto mais segura. Eu não coloco alfinete para alfinete, mas pelo menos quando eu vou fazer capa, eu geralmente coloco uns alfinetes para segurar. Então, mas isso é a minha mania, né? Aí vai de cada um de vocês. Agora a gente vai passar uma costura por tudo, tá? A gente vai deixar só aqui em cima, essas partes aqui sem passar costura, tá? Primeiro vamos passar aqui no um decote, tá? E agora, vamos passar daqui até aqui. Passamos aqui, não tem corte, né? Agora, vamos passar daqui até aqui. Deixando só essas partes aqui de cima abertas pra gente fechar. Pode estar usando malha crise também, tá? Aqui a gente vai fazer o pique. Tirar os alfinetes, não esqueça, tá, gente? Por favor. Tiramos todos os alfinetes, agora a gente vai virar por aqui, tá? Agora, vamos prespontar a peça toda, tá? Pra gente fazer a parte da frente. Nossas costas tá pronta, olha só. Vamos pegar a nossa frente, tá? Vamos pegar a nossa frente e pregar aqui nas nossas costas, tá? Então, a gente quer que a nossa frente fique assim, tá? Que essa peça fique aqui. Então, a gente vai colocar essa aqui assim, tá? Essa assim. E essa outra aqui, o nosso forro aqui, tá? Vou deixar um centímetro aqui em cima, tá? Pra gente tá depois fazendo o acabamento, né? deixando o mesmo tanto aqui que deixou no outro, tá? Então, vamos ficar aqui, assim, e essa parte aqui, pular de novo. Então, ficou assim, tá? Pegamos aqui de um lado. Aí, agora, a gente vai pegar a outra parte aqui também, tá? Aqui também. Então, ó, já pegamos, deixamos o mesmo tanto que a gente deixou aqui nesse outro... E essa parte aqui, do forro a gente vem pra cá. Ok? Pegamos essa parte aqui, colocamos aqui, deixamos o mesmo tanto aqui, que sobrou aqui. Parte aqui do forro a gente embola aqui as costas aqui e traz pra cá pra gente pegar aqui, tá? Tá? E aqui, a gente já vem descendo aqui, ó. Já vem descendo aqui, já costurando essa parte aqui, fechando aqui por tudo, tá? Tá? para dentro aqui, enfia tudo para dentro e vem fechando. Vamos fazer pique Pra onde a gente deixou aqui esse buraco, a gente vai virar a nossa peça, tá? Vamos tirar a primeira parte das costas. E daí, é só ir virando. Viramos a peça. Ficou assim. Aqui, a gente vai dobrar pra dentro, assim. Assim. Ó. Dobramos aqui. E vamos... Passar a costura aqui. E agora, vamos despontar a parte das costas aqui. desculpas. pequenininho, você pode passar a viés, ao invés de despontar, de fazer duplo aqui, né? Não conseguir virar. é você passa a viés. <risos> Despontada da nossa peça, tá? Ficou assim. Nós vamos colocar botãozinho aqui, tá? Vou colocar botãozinhos Aí vocês fazem a casinha de vocês aí, né? As casinhas aqui, pra colocar botãozinho aqui. Ou se é botãozinho Rita, vocês podem tá colocando botãozinho Rita também aqui, tá? E vamos já colocar os nossos botões aqui. Eu faço a casa aqui mesmo, né? Como que eu faço? Eu, posso, eu meço aqui o tamanho que eu quero a minha casa, né? Passo risco, quatro riscos Um aqui, um aqui, aqui, aqui. E passo o arremate ali, né? Nos riscos. A casinha ficou assim. Agora, eu só abro, né, com o meu abridor de casa ali. E tá feita a minha casa. Ficou assim a minha casinha. E a mesma coisa eu vou fazer aqui. Minha casinha tá pronta, ok? Então, fazer casa na máquina industrial, né? Se não tem a doméstica, se tem a doméstica ou a de bordar, vocês conseguem fazer a casinha ali. Então, agora, é colocar os botõezinhos, né? Vou colocar os botõezinhos aqui. E finalizar a nossa peça, ok? Vamos pôr os nossos botõezinhos. Que vai um. Botãozinho, os botões também na máquina doméstica você tem como pregar, né? Aqui nós estamos fazendo tudo na industrial, então eu vou pregar na mão. Aqui colocamos os botõezinhos. Agora vamos colocar dois botõezinhos aqui, mas você pode estar tá enfeitando colocando florzinha, tá? Assim. Então, essa peça é uma peça que a Tânia pediu pra gente, né? Pra gente desenvolver. Mandou essa foto aí, pra gente tá desenvolvendo pra ela. E a gente desenvolveu essa, essa peça aqui. Eu espero que ela goste, né? Que tenha ficado a contento para ela, que tenha ficado do agrado dela, né? Eu amei o resultado. Dá para fazer peças quentinhas, gente. Dá para fazer peças tanto no inverno, quanto no verão. Esse, essa modelagem, ela serve para todas as estações. No verão, você usa tecido... Mais levinho, né? Mais fresquinho no inverno. Dá pra usar os tecidos de inverno, né? Lantuíde, dá para usar esses tecidos carneirinhos, esses tecidos de inverno, né? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quero lembrar vocês que vocês precisando de tecido, vocês chamem a Jo aí da Felipe Mares, entrem em contato com a Felipe Mares, eles têm uma variedade de tecidos lá, tá bom? E precisando de modelagem, é só entrar no nosso site aí, no site da Animaria Pet Mold, você vai encontrar uma variedade de modelagens pet: é cama, é acessório, é roupinhas básicas, é roupinhas mais ah, chique, é roupinhas ah, de todo tipo. Tudo que pensar em pet, modelagem de roupas, acessórios, camas, pet. É só entrar em contato lá no nosso site, é só ir lá no nosso site, você vai encontrar tudo, tá bom? Então, gente, é isso por hoje. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Tânia, espero que você tenha gostado da peça, tá bom? Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau, até a próxima. O sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer roupinhas pet, bora fazer muitos acessórios, muitas caminhas, tudo que a pet tá vendendo muito. Tá bom, gente? Fique com Deus, eu amo muito vocês. Tchau!